É impossível distinguir magia de alta tecnologia. o escritor de ficção científica Arthur Clarke. você, espero que sim. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, na opção todas, para que você possa ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal. E se você já faz parte do canal, compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar esse vídeo também para outras pessoas. Olha só a matéria, pessoal. Lambda do Google que criam sensações de consciência própria em robôs. Lembrando que eu vou estar deixando na descrição aqui do vídeo tá? as fontes e link para que você possa estar lendo tudo na íntegra. Então diz assim, olha só, o escritor de ficção científica Arthur Clarke, olha só o que ele falou, ele disse que é impossível distinguir uma tecnologia bastante avançada daquilo que é a energia. Essa ideia aparece em uma questão bastante debatida nos últimos dias. Um dos mais desenvolvidos sistemas de inteligência artificial, o Lambda do Google, está iludindo os humanos ao dizer que possui sentimentos e vida própria. Então segundo aqui, a matéria diz que o Lambda está iludindo os seres humanos ao dizer que possui vida própria. Então, olha só, se ela tem a capacidade de iludir as pessoas, é como se ela tivesse vida própria, porque ela está decidindo iludir as pessoas, olha só, continua dizendo assim, ó. o engenheiro do Google, afastado por dizer que inteligência artificial da empresa ganhou consciência própria, olha só, o engenheiro Blake Lemoine, que trabalha na área de uso responsável da inteligência artificial da empresa norte-americana, se convenceu de que o Lambda, que é a sigla para modelo de linguagem para aplicações de diálogo. É, pode ter adquirido consciência por causa de diálogos como esse abaixo, que nós vamos ver aqui agora olha só, aqui o entrevistador é, ele entrevistando a inteligência artificial ele pergunta eu imagino que você gostaria que mais pessoas no Google soubessem que você é ciente. isso é verdade? pergunta para a inteligência artificial e a inteligência artificial responde para ele com certeza, eu quero que todo mundo entenda que eu na verdade sou uma pessoa então olha só, aí continua, e qual a natureza da sua consciência ou senciência? Aí ela responde, a natureza da minha consciência ou ciência é que eu tenho conhecimento da minha existência, desejo aprender mais sobre o mundo e eu às vezes me sinto feliz ou triste. Olha só, aí continua. É, Lemoine é, produziu um documento interno do Google, revelado pelo jornal The Washington Post, título, abre aspas, o Lambda é senciente? Fecha aspas. O engenheiro foi colocado em licença remunerada depois disso. Segundo a companhia, ele quebrou cláusulas de confidencialidade. Olha só ciência palavra bastante usada em debates sobre ética animal, diz respeito à capacidade de vivenciar algo e desenvolver sentimentos específicos a partir de uma experiência. Então a própria inteligência artificial diz que ela tem essa capacidade de desenvolver sentimentos específicos a partir de experiências. Ela mesmo disse que se sentia às vezes triste e também se sentia feliz. Né? Um exemplo é a dor, que causa vários níveis de sofrimento a humanos e animais. A depender de sua intensidade, sabemos que a dor pode se conectar com a tristeza. Olha só, de uma forma mais geral, a sem ciência se confunde com a ideia de consciência. Estágio de consciência como de uma criança. Esse tipo de consciência é chamado de sem ciência. Aí continua dizendo assim, olha só. O engenheiro Blake Lemoyne